E aí, pessoal, Worldap 0 na área, beleza, galera? Seguinte, mano, continuando aqui a série de reviews, eu vou estar tá trazendo o review do Cut, mano. Esse agente aí que ele é bem sarcástico, né? Ele é um pro agente tá? E ele é um especialista, galera. Então, ele não é nem atacante, nem defensor, tá? Ele é um SP. E é um pró-agente, tá? Core State dele, ele tem um dano... Né, ele tem um life alto, perdão. E o dano da arma dele é baixo, porém, é constante, tá? Ele tem uma arma de venena, tipo um gás tóxico, tá? Ó, aqui nas costas dele, as cápsulas, é um gás tóxico que ele tem, tá? E a habilidade dele aqui, ó, ele joga um trap no chão. Ele joga uma armadilha no chão que solta esse gás tóxico, tá ligado? E aí ele... Ele pega e, e intensifica esse gás tóxico, meu, que dá muito dano, você não faz ideia, tá? E é isso daí, tá galera? É, ele não tem mira, tá? É, ele só tem o hip fire. Você tem que manter é, mirado pra pessoa e aí ele vai soltar o gás tóxico. E ele é combatente é, de curta distância, tá? Então você tem que estar tá colado no inimigo mesmo. Vamos aqui pra uma partida. Deixa eu colocar ele aqui no lugar do Crapper. E basicamente esse daqui é o meu trio, tá, galera? Que eu jogo no dia a dia. Eu jogo com o Cut, a Swift e o, o Monark, tá? Esse é o meu trio aí que eu tô treinando no MC Versus. Vamos dar um continue, vamos esperar buscar, espero que eu tenha sorte nessa partida. E como de praxe, se você tá curtindo, deixa o gostei aí, não se esqueça de avaliar. Comenta qual agente você tá curtindo mais e que você vai jogar quando tiver o lançamento mundial. E não se esqueça de se inscrever no canal se você não é inscrito. Ativar o sino aí, fortalecer, tá ligado? Fazer números aí. Pra gente ser referência aí no Modern Combat Versus BR, tá ligado? Já chegando aí pesado com mais de 25 vídeos no todo. Então, começando a partida aqui, tô no Octotin Level 5. Tô no Level 5 aqui já. E tem outro no outro time que tá Level 5. E level 1, level 2 no meu e tem outro de level 2 lá, né? Vamos esperar iniciar aqui. Iniciou, vamos selecionar o cut. Cadê? Selecionou o cut e vamos dar o play. Tá travando um pouco, faz parte. Pronto, iniciou. Ele precisa de quatro barrinhas para poder usar a habilidade dele. Vamos esperar destravar aqui. Agora parece que o MCVars está com esse problema inicial. Na hora do load, ele está usando muito recurso para dar o load. Já vamos usar aqui ó, o trap. Usamos. Isso vai retardar o adversário. E não consegui aí mirar nele devido ao travamento, mas eu matei, tá? Matei usando o trap aí. E vamos lá, ó. Meu time tá capturando a área. Vamos esperar o respawn. Dei respawn aqui, ó. Já vamos correr pro objetivo. É, meu time tá perdendo, né? Vamos ver se a gente consegue melhorar um pouquinho esse cenário aí, né? Vamos ver. ó, ele tem que chegar bem perto para conseguir usar, ó. E tá travando pra caramba, galera. Realmente, é, tá bem difícil gravar usando VPN aí. É mais para vocês, né, mais pelo canal. Quando eu tô jogando sem o VPN, quer dizer, sem o AirShow, não trava assim, então por isso que eu não tô trazendo gameplays, né? Gameplays à torta e à direita. É mais os reviews do agente, dos agentes, tá? Porque nas gameplays é bem prejudicial. Vamos jogar um trap aqui. Ó, travando muito, travando muito, travando muito. Ó. Vamos ver se eu consigo levar alguém. Não consegui levar. O cara tá de escudão ali. Vamos, Mas vamos, vamos até o fim aí com o um cut. Depois a gente vai para um training aí. É, como sempre, né, vou perder a partida aqui que eu tô gravando Porque é bem prejudicial, tá? Não é chororô não É que é bem prejudicial mesmo Tá usando o VPN Eu acho que depois que eu não precisar usar o VPN vai ficar bem mais tranquilo pra gravar, né? Porque o VPN, ele consome muito recurso E ele joga o ping lá em cima, né? Que eu tô jogando, tipo, num servidor da Filipinas Então imagine como que não tá a treva que isso daqui tá, né? Consegui fazer 100 de pons ali, ó. O cara ali destruiu, que tá no level 5. Perdi 44 de liga, meu Deus do céu. <risos> oh, shit, mano. Isso é por vocês, tá, galera? Por vocês aí, mano. Porque quando eu não tô gravando, é outra sintonia, né? O jogo fica bem mais leve. E dos canais, você pode ver, meu. Se o cara tá com um iPhone 7 e ele tá gravando... Tá dando um lag, porque ele tá usando o VPN, o MC Versus e o Airshow, mano. Isso prejudica pra caramba, vocês não fazem ideia. É a mesma coisa que o Android, né? O Android, como eu, eu tenho Android também, eu sei que se você tá jogando e gravando, beleza. Mas se você tá jogando, gravando e VPN e fazendo live, meu Deus do céu. Mas vamos dar um training aqui, galera. Só pra vocês verem com calma como que o Cut funciona, né? Vamos lá agora com calma, iniciando aqui o, o modo training, ó, iniciando, beleza. Então aqui ó, você treina obstáculos, tiro e o tático, né? Que habilidade, etc. Então aqui ó, basta eu mirar ó e ele começa a soltar. Ele tem 100 de carga. Vamos dar um reload aqui ó para vocês verem a animação do reload. Então é só me. Ó, mas precisa estar tá bem perto, ó. Então é pra você pegar de surpresa aqui nas costas, ó. Ó. E aqui, ó, o trap dele, ó, tacou. Ele lança, ó. Tá tirando bastante vida e aliado com a arma. É tipo uma arma biológica, né? Então, mano, tira muito, mas você precisa estar tá muito próximo. Precisa estar tá muito próximo, ó. Jogar aqui, ó, vamos só observar quanto que vai tirar, ó. Ah, foi malemar, mas, deu, mas isso, isso retém um pouco, tá? Porque o, o oponente ele fica um pouco travado, congelado o seu movimento, tá? Deixa eu soltar aqui, vamos ver, ó Pegar esses dois aqui, ó Mais a carga Olha, como eu falei, ele tem pouco dano, mas é dano constante, tá galera? É dano constante, então é, Isso acaba personificando aí a potência da arma, tá? Vamos dar um reload aqui. E é isso, espero que vocês tenham gostado aí do review do Cut. Desculpa a gameplay travada, tá? Mas é por causa desses elementos aí que eu citei. Que é o VPN, o Airshow, que é o gravador de tela. E o MC Versus, que querendo ou não, ele pesa dois fucking gigas de download. Se eu não me engano, ele instalado vai para uns 3, 4, mano, se eu não me engano. Então, no mais é isso, mas de qualquer forma, espero que vocês tenham curtido aí uh, esse review aí. No mais é isso, tamo junto, eu fui!